Olá, guerreiros e guerreiras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arte de Mudar. Se você está chegando agora, eu te aconselho e também te convido a se inscrever aqui no canal. Pois hoje a gente vai abrir um novo bloco, assim por dizer, né, do yoga dentro aqui do Arte de Mudar. Será o Yoga Express, Yoga em 10 Minutos. Esse Yoga em 10 Minutos são sequências rápidas, curtas de yoga para que você possa praticar ou de manhã, ou de noite, enfim, em qualquer momento que você tenha no seu dia, para que a falta de tempo não seja mais uma desculpa na sua vida. Então hoje eu separei para a gente começar uma classe de yoga de equilíbrio. Por quê? Porque uma vez que a gente consegue sustentar o nosso corpo em equilíbrio, automaticamente a gente consegue acalmar a mente e também equilibrar as nossas emoções. Por quê? Porque nós estamos presentes 100% no aqui e no agora. Então, sem mais blá blá blá, se inscreve no canal, deixa o seu like pra mim, compartilha depois no final esse vídeo com quem você quiser, com seus amigos, com a sua família e começamos nossa aula. Nossa primeira postura vai ser a postura da árvore. Assim que a gente começa na postura Tadasana, com a pelvis basculada, o abdômen sempre firme, a gente vai buscar fixar a nossa mirada em um ponto. Vai trazer as mãos na cintura. Vamos começar trabalhando o equilíbrio da perna direita. Então, inala. exala e sobe a tua perna esquerda. Se você é do nível iniciante, você pode deixar o seu pé perto do seu tornozelo. Se você já é mais ou menos avançado, intermediário, você traz o seu pé próximo do seu joelho. Agora, se você é do nível avançado, você já pode trazer o seu pé próximo da pelvis. E aqui você mantém. Inala exala, tenta subir as mãos agora para o peito, inala, exala, inala, sobe as suas mãos aqui em cima, sempre o joelho direito semi-flexionado, inala, exala, baixa as mãos, e cambiamos, trocamos a perna, movimenta um pouco a perna para relaxar, e agora a gente vai fazer o mesmo com a perna esquerda, já sabe se você quer colocar o seu pé no tornozelo ou perto, perto da, do joelho ou perto da pelvis. então já prepara, primeiro a gente coloca o nosso abdômen bem firme, busca fixar o ponto, a mirada em um ponto, inala, aproxima a perna, semiflexiona o joelho esquerda, mão na cintura. Agora as mãos perto do peito. Inala. Exala. Sobe os braços. Inala. Exala. A gente mantém três respirações em cada postura. E baixamos os braços. Muito bem. Agora a gente vai para o próximo exercício. Sempre a gente vai fazer agora nesses dois exercícios, equilíbrio com movimento. Para ser mais desafiador, tá? A gente vai começar equilibrando sobre a perna direita e a gente vai inalar e trazer a perna esquerda até o peito. Pé em ponta, inala, exala, traz o calcanhar para trás, abre o peito, inala, exala, levando o pé lá para trás. Trabalhando aqui também o Chakra Coração, abrindo bem o peito na a Nahata Chakra. Última, inala, traz o joelho aqui perto do peito, exala e traz a perna para trás e solta. Agora equilíbrio com a perna esquerda, inala, traz a perna direita até o seu peito, lembrando sempre que a perna que está no chão está com o joelho semi flexionado exala, traz o calcanhar perto do glúteo, sempre sorrindo e abdômen firme, inala, exala, o pé vai para trás, outro conselho é sempre deixar o pé em ponta, isso ajuda bastante também a manter o equilíbrio, inala, exala, o pé vem para trás, e solta. Vamos começar, então, com o equilíbrio sobre a perna direita, trabalhando o Guerreiro 3. Coloca o teu pé bem aberto, com os dedos bem abertos no chão, o teu pé direito. Deixa o joelho direito semiflexionado, as mãos vêm na cintura, e aqui a gente começa a tirar o pé esquerdo do chão, colocando o pé em ponta, e esticamos nossos braços, inala, exala toca o chão, inala, sobe, exala, toca o chão, última sorri, inala, estica bem o braço, estica bem a perna, exala, toca o chão, para a gente relaxar um pouco, entra em massa, postura da pinça, estira um pouco aqui as pernas, preparando para trabalhar com a perna esquerda, tudo bem aí? Devagar, você sobe, sobe, sobe. Muito bem. Prepara. Bascula a pelvis. Agora a gente semiflexiona a perna esquerda. Mãos na cintura, fixa a mirada em um ponto. E começamos a subir a perna direita. Inala, sobe o braço. Exala, baixa. Inala, sobe exala, toca o chão, prepara, inala, sobe, última, exala, toca o chão. Juntamos as duas pernas, entramos em um laça, relaxamos um pouco, inala, sobe devagar, isso, muito bem. Um detalhe importante é que às vezes é, por mais que você seja destro, às vezes a sua perna dominante de mais, equilíbrio, de mais equilíbrio pode ser a esquerda, tá? Não quer dizer que porque você é destro, a sua perna direita vai ser a perna de equilíbrio. No meu caso é, mas eu tenho alunos onde são, que são destros, onde a perna esquerda é a perna de equilíbrio. Assim que não se assuste. Se você descobrir que a sua perna esquerda tem mais equilíbrio que a sua perna direita. Me ajuda compartilhando esse vídeo com outras pessoas para que eles também possam praticar yoga. E a gente se vê na nossa próxima aula de Yoga Express. Namaste!